Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando a aula do módulo 2 do curso, que tem como tema a infraestrutura tecnológica como potencial pedagógico para a promoção de ecossistemas de inovação. E hoje é a segunda aula deste curso. Né? É, este curso ele faz parte do projeto LabNova, que é o Laboratório de Apoio à Inovação da Educação Básica do Brasil. Uma iniciativa do Ministério da Educação, que está sendo liderada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. Então, se você descobriu agora o LabNova, aproveita e se inscreva no canal. E nós queremos muito saber quem você é, de onde você nos assiste. Nossa equipe está na mediação do chat e a qualquer tempo você pode comentar, enviar suas dúvidas, que elas serão respondidas após a apresentação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Castro Antônio de Castro Júnior, sou bacharel e mestre em Ciência da Computação pela UFMS e doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Fui bolsista do Programa de Educação Tutorial, o PET, de dezembro de 2010 a maio de 2017. Sou idealizador e coordenador de um programa de extensão intitulado Nerds da Fronteira, Núcleo Educacional de Robótica e Desenvolvimento de Software. Sou professor associado da Faculdade de Computação da UFMS, onde atuo como docente e pesquisador nos cursos de graduação e no programa de mestrado profissional em computação aplicada da Faculdade de Computação em especial em uma linha de pesquisa intitulada Sistemas Computacionais Aplicados à Educação. Então hoje, e temos a alegria de receber, a professora Célia Regina de Carvalho para conversar um pouco sobre o tema do módulo 2, o uso de dispositivos móveis na sala de aula. A professora Célia é graduada em pedagogia e especialista em metodologia da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental. Ela é mestre em educação na Universidade Católica Dom Bosco e doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista, campus Presidente Prudente. Pós-doutoranda no programa de pós-doutorado em educação da Universidade Estadual Paulista. E atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no campus de Naviraí. É pesquisadora na área de tecnologias e educação, mídias e infância e coordena um projeto de pesquisa intitulado Apropriação de Tecnologias Móveis por Crianças e Sua Relação com a Aprendizagem de Conhecimentos Escolares. Professora Séria, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda, a tela é toda sua, fique à vontade para contar um pouco mais sobre você, né, sua experiência, e em seguida, a sua apresentação da aula do nosso segundo módulo aí desse tema. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia, professora Mauri, é um prazer participar dessa aula. Eu já trabalho há bastante tempo aqui na UFMS, onde eu atuo nessa área de tecnologias educacionais e também eu desenvolvi uma tese com o tema dispositivos móveis na educação. Então, por isso também que eu vou falar um pouco da experiência que eu tive nesse processo e também falar um pouco de como podemos utilizar esses dispositivos na sala de aula. Então, eu preparei a nossa fala é, em três momentos, né, para a gente falar um pouco hoje nessa aula. É, o primeiro momento a gente vai falar sobre dispositivos móveis e a cultura da mobilidade. O segundo momento os dispositivos móveis e os novos modelos de aprendizagem e o terceiro momento alguns exemplos de uso desses aplicativos móveis na educação. Muito legal, professora. Só lembrando, né, eu também vou reforçar com os colegas que estiverem nos acompanhando que eles fiquem à vontade para interagir por meio do chat e, eventualmente, a gente vai trazendo também algumas perguntas né, e algumas interações aí durante a sua apresentação. Então, uma boa apresentação e vamos lá, vamos acompanhar aí a, ah, um obrigada. pouquinho da sua experiência. Então, o primeiro momento, como eu já havia falado, nós vamos falar sobre essa presença dos dispositivos móveis na sociedade, que não é apenas o aparelho pelo, pelo aparelho, mas é um processo que está envolvido na evolução das tecnologias, né? desde quando é, se iniciar esse processo tecnológico até os dias de hoje, que nós chamamos de cultura da mobilidade. Então, é, o que são esses dispositivos noites que nós estamos falando? Então, são aparelhos né, portáteis, que eu acho que todos vocês já devem ter, pelo menos, alguns desses exemplos aqui, como telefone celular, a gente fala de modo geral, mas envolve smartphones, iPhones, todos os aparelhos similares, tablets, computadores, portáteis, como notebooks, laptops, nets, Chromebooks, então todos esses aparelhos que nós podemos transportar de um lugar para o outro, que normalmente são aparelhos sem fio. Nós temos também alguns outros exemplos menos comuns, mas que algumas pessoas também têm, como leitores de livros digitais, câmeras digitais, aparelhos de áudio, games. Então, são aparelhos que nós podemos, assim, transportar de um lugar para outro. Essa é a principal característica. E o que nós podemos falar também sobre esses dispositivos móveis, que não são apenas aparelhos que nós utilizamos no dia a dia, mas são ferramentas culturais. E uma das características mais importantes dessas ferramentas é a personalização, que cada um pode configurar do jeito que achar melhor, a mobilidade, a convergência de várias mídias que estão, às vezes, num único aparelho, e a ubiquidade, né? Depois a gente vai explorar um pouquinho esses conceitos ao longo da aula, e esses, essas características, elas favorecem a integração de vários saberes, né? Então, nós podemos usar esses aparelhos em contextos formais de ensino e aprendizagem, quanto no nosso dia a dia, em atividades aí de lazer, de entretenimento e etc. Professora, uma, uma pequena pergunta antes da continuidade aí. O termo ubico pode ser uma grande novidade para a maioria dos colegas que estão nos assistindo. Você poderia detalhar um pouquinho o que realmente significa a ubiquidade para que a gente possa já iniciar a sua fala compreendendo esse conceito? Então, esse essa palavra ubíquo pode ser traduzida assim, né, um sinônimo como onipresente. Hoje as tecnologias, elas estão presentes em vários lugares, né? Então hoje até tem aquela brincadeira, você chega em qualquer lugar, você fica procurando qual é a senha do Wi-Fi, né? Que você quer se conectar, né? Então, quando você tem os seus dados móveis, você utiliza o seu aparelho. E quando você não tem, você fica procurando. Então, a gente fica sempre, assim, procurando a rede, né? Então, se você pode carregar o seu aparelho, você pode se conectar em qualquer lugar. Então, apesar de a gente saber que tem uma grande parcela da população que não tem acesso ao à internet, ao celular, uma grande parcela da população tem acesso, então hoje a gente pode dizer que essa informação que em tempos né, anteriores, em outras épocas, ficava restrita a um grupo de pessoas ou a escola, hoje ele está espalhado, então essa ubiquidade é esse conhecimento espalhado que a gente pode acessar em qualquer lugar que a gente possa estar. Obrigado, professora. Então, e veja que a importância, né, a mobilidade está também relacionada a esse contexto da gente ter a facilidade de conexão e de acesso. Né? Então, a ubiquidade vem junto com o uso de dispositivos móveis para facilitar também todo esse processo, inclusive dentro da sala de aula. Né? Isso. Obrigado. E algumas características para a gente distinguir o que são esses aparelhos. É, ou dispositivos móveis, algumas pessoas chamam de tecnologias móveis, alguns autores chamam de tecnologias móveis sem fio, e também nós temos o termo dispositivos móveis, mas de modo geral, para caracterizar esses aparelhos, que são digitais, são portáteis, o nome já fala que são móveis, porque a gente pode transportar em qualquer lugar que a gente queira, geralmente eles são de propriedade é, do indivíduo, não, não são da instituição, da escola, então, quando é um aparelho pessoal, que a gente pode dizer, assim como a gente tem uma carteira, um documento, ele é pessoal, né? podem ser a, a, se, a, se conectar à internet, sendo que nem todos né, têm a condições de se conectar, por isso que às vezes a pessoa procura o Wi-Fi, favorece esse acesso à informação e à comunicação em qualquer lugar e horário que nós estejamos, porque não tem mais aquela limitação, igual nós tínhamos há um tempo atrás, que você tinha que ir no laboratório, numa lan house, então você pode ter esse acesso. É, tem recursos multimídias que facilita a realização de inúmeras tarefas, então se a gente pegar os, os aplicativos dos nossos celulares, nós vemos que nós temos vários recursos, você pode é, mandar mensagem por áudio, por texto, é, mandar link, emoji, meme, então todas essas linguagens aí que nós temos hoje, são aparelhos unipresentes, que eu já tinha falado, ou bicos, né? porque a cada vez mais as pessoas têm acesso a um dispositivo móvel e principalmente ao celular, que é o mais utilizado. A gente fala celular no sentido amplo, porque nem todo mundo tem o um smartphone de última geração, que nós conhecemos, nem os iPhones. Então, as pessoas às vezes têm celulares mais comuns, mas que também cumprem essa função. Aí, agora eu quero saber um pouquinho de vocês. Coloque aí no chat quais dispositivos móveis que você tem. Então, anotem, é, compartilhem com a gente se você tem apenas o celular ou você tem mais de um que você utiliza aí em qualquer situação da sua vida. Bom, Mauri, que... hoje em dia já existem também aqueles relógios, né? É, que também acompanham a nossa saúde, medem frequência cardíaca, esses também são considerados dispositivos móveis, né? São, são considerados. Inclusive, eu estou até usando um aqui, né? Que a gente é, monitora batimento cardíaco, quantas calorias perdeu, passos. Então, ele também é considerado. Isso também é um exemplo de um dispositivo ubico, né? A ubiquidade está presente porque a todo momento eles, eles, eles monitoram o nosso movimento, se a gente está muito tempo parado o sono eles, quanto tempo eles, você dormiu ser, sono eles às corpo vezes corpo. até nos alertam olha tá na hora de beber água você consegue né sim. a ubiquidade seria como se a gente tivesse também esse tipo de, de auxílio né é como as assistentes virtuais sim. né do Google a Alexa né algumas algumas assistentes que já existem também e essa, esse também reforça essa essa importância dos dispositivos móveis até para cuidar da nossa própria saúde né sim então, pessoal, quem tem relógio aí também, então pode colocar aí, vamos ver os. É, tem alguns que consideram até pendrive, assim, tecnologias mais antigas, você carrega, né? Você porta aquilo ali, então você leva de um lugar para o outro, né? Claro que, assim, esses dispositivos homens mais modernos, como os celulares, por exemplo, eles são completos, né? Então, você tem ali uma gama de aplicativos para todos os tipos de atividades que você queira fazer. As, o pendrive era é limitado, o relógio, por mais que seja importante, ele é limitado a um aspecto, e o celular não, ele é limitado. Você pode colocar um aplicativo de qualquer estilo que você queira. É que tem alguns dispositivos, como os pendrives, por exemplo, cuja função é exclusivamente o transporte de dados, é, né? É, isso. Agora, outros dispositivos, além de transportar dados, eles também permitem o, o processamento de alguns dados, o uso de aplicativos, né? E outras, outras características. Que seria, no da caso, o nossa... celular, o tablet, o notebook, o laptop. Esses aí eles são mais completos, né? Tem mais funções. Aí, para a gente entender um pouco esse processo até chegar no celular, eu vou fazer uma, assim, uma breve retrospectiva dessas cinco gerações tecnológicas que a autora Lúcia Santaella ela aborda em, em seus trabalhos, é, para a gente entender assim, que a primeira geração apresentada por essa autora, ela fala das tecnologias do reprodutivo, que foi no final do século XIX, onde foram lançadas as bases para os meios de comunicação de massa. Né? A partir, por exemplo, da... Da possibilidade de você imprimir várias cópias do jornal, a fotografia, o cinema, começou -se a se expandir esse processo de reprodução da informação. Como eu falei, existe uma época que ficava restrito a alguns pequenos grupos, né, poucas pessoas que tinham acesso a essa informação. E com esses meios de comunicação, eles já começaram a disseminar as informações. Aí nós temos um seg uma segunda geração que já são tecnologias da difusão, que foi no início do século XX que nós temos o que nós chamamos de meios de comunicação de massa. Esses meios de comunicação de massa, primeiramente o rádio, né, tinha até aquela história, ondas do rádio, né? E a TV, que teve ma maior repercussão, maior abrangência, você vê que a, hoje, apesar do tempo que já tem a invenção da TV, é um aparelho que ainda tem bastante impacto na vida das pessoas. Então, aqui, a informação ela começou a ser muito mais disseminada que a, na fotografia, no jornal, por exemplo. Depois, nós temos a tecnologia do disponível, na década de 1980, que nós temos... É, ainda os meios de comunicação de massa, mas voltados para públicos mais restritos. Aquela pessoa que não queria assistir o filme que estava passando na TV, ela ia na locadora ia, e... Né, alugava um filme, por exemplo, um vídeo cassete, que aí ele escolhia lá qual vídeo queria assistir: controle remoto, Walkman, DVD, TV a cabo. Tinha uma época que tinha até uns seriados antigos, que tinha aqueles rádios, né, que a pessoa colocava aqui no ombro, então já carregava aquilo. Então era um exemplo de uma tecnologia mais específica para o gosto do usuário. Depois nós temos uma quarta geração, que aí já é a tecnologia do acesso. Então, o acesso à internet, por exemplo. Então, nessa época, em 1990, principalmente, foi a tecnologia das redes de teleinformática. Os principais exemplos são o computador, mas o que deu realmente né, um start para tudo isso foi a internet. Então, a, com a, a internet e a expansão, né, da web, de modo geral, que nós tivemos toda essa é, evolução das tecnologias que se tornaram muito mais, é, chegaram a muito mais pessoas, se tornaram mais democráticas. Depois nós temos a quinta geração, que é a geração que a gente fala que é a geração da conexão contínua, que é do século, início do século 21 até hoje, que é o que nós estamos tratando dessa aula, os dispositivos móveis conectados à internet, o que nós chamamos de cultura da mobilidade. Então, vocês observem que é, a gente usa o termo cultura, então, porque houve uma mudança da forma das pessoas se relacionarem com a informação. Se antes com o computador, as pessoas tinham um tipo de relação com a informação, hoje com o dispositivo móvel é diferente, porque com o computador era um número pequeno de pessoas que tinham condições de comprar um computador, que era caríssimo, de ter uma internet, de, antigamente a internet de escada, né, que era caríssimo você ter um um aparelho de telefone fixo, e aí descai essa internet, dinheiro, né? E hoje nós temos um dispositivo móvel, que no, é, são aparelhos relativamente mais baratos em relação aos computadores, e as pessoas têm condições de comprar pacotes de dados que são mais acessíveis. Então, nós temos nessa quinta geração os telefones móveis, de modo geral, qualquer estilo, tablets, e qualquer aparelho sem fio. E mais ainda, né, professora Célia, ah, quando a gente tinha apenas os computadores, os dispositivos móveis não eram tão populares, a gente precisava ter acesso a algumas salas onde a gente tinha computadores ou dispositivos que a gente pudesse ter acesso à internet. Né? Com a evolução da telefonia móvel né, e da internet, isso vai se tornando cada vez mais disponível. Né? De tal maneira que hoje eu não preciso ter acesso a um laboratório, por exemplo, para que eu consiga ler os meus e-mails, eu consigo fazer isso na palma da minha mão, com o meu celular, né, então, a disponibilidade também de, de, de conexão, isso favoreceu bastante a, a computação móvel, né, a mobilidade. Isso, e, e é interessante que isso também democratiza a informação, o uso do celular hoje, pessoas né, de classes menos favorecidas, elas têm acesso à a, a, a mesma informação que outras pessoas têm, né? então, é, a gente percebe assim, que empodera as pessoas também, que você dá acesso às pessoas à informação e elas conseguem até acessar em várias fontes, né? porque os meios de comunicação de massa, principalmente a TV, é direcionado, então tem aquele canal de TV que tem aquela, aquele perfil, então ele, ele transmite aquele tipo de notícia e quando você está com o seu aparelho, você acessa... O, o canal que você quiser, se, se é o YouTube, se é um jornal informativo, se é uma fonte de informação qualquer, você tem condições né, de não ficar tão limitado somente àquela ideia daquele meio de comunicação ali que é massificado, que normalmente a informação ela já chega condicionada por alguns fatores, né, então isso é muito importante também, essa, essa questão de modo geral. E para a educação também é importante, ainda mais se a gente for olhar o período da pandemia, onde muitos alunos de qualquer, né, educação básica, ensino superior, que não poderiam ir, por exemplo, no laboratório de informática da escola ou da universidade, que eles utilizaram esses aparelhos móveis aí para estudar. Então, isso foi, até, eu fico até pensando, como que era antes, né, em outra pandemia que teve, que as pessoas não tinham acesso à internet, não tinham um aparelho móvel para poder estudar, e hoje, mesmo com a dificuldade que a gente verificou, as pessoas conseguiram acessar, conversar com professores, passar informação, né? então foi um período assim, difícil, mas que ainda bem que tínhamos esses aparelhos também para auxiliar os alunos. Né? E também foi um período de muita aprendizagem, né? porque a gente aprendeu a lidar melhor né? com, com todos esses recursos, né? e a liberdade de acesso que a gente tem, a democratização do acesso, ela trouxe inúmeros benefícios, mas obviamente, né? dentro até desse contexto educacional, a gente ainda tem algumas preocupações, como por exemplo a nossa capacidade, a nossa necessidade de exercitar o nosso senso crítico em relação a fake news, né? E é uma série de dados e informações que a gente tem acesso. A gente é bombardeado, né? Então, daí a importância da gente, inclusive, saber como melhorar o uso né, desses dispositivos no contexto educacional. Afinal de contas, é o que Isso. vai nos prover a, a, a capacidade né, de que a gente precisa para discernir adequadamente e diferenciar toda essa informação que a gente recebe. É importante inserir esses aparelhos na escola e também trabalhar isso no contexto educacional, que às vezes eles ficam um pouquinho de lado, né? Então é importante trazer esses dispositivos também para dentro da sala de aula. Aí só para a gente entender um pouquinho essa evolução, a cultura de massa, né? Então era produzida por muitas pessoas... É uma pessoa, um grupo de pessoas produzia para muitas pessoas, aqui tem o um exemplo até da TV, que todo mundo sentar para assistir a novela, por exemplo, aí nós temos depois a cultura das mídias, que eram produtos mais personalizados, até chegar à cultura digital, nós temos os principais representantes aí, o computador, a internet e atualmente os dispositivos móveis. É, e quando a gente fala, então, desse uso né, da, das, das tecnologias móveis hoje, nós falamos da era da mobilidade. Então, nesse momento, né, alguns autores colocam como a era da mobilidade, ou mobilidade ubíqua, né? que nós estamos nos movimentando, mas nós estamos também tendo acesso à informação, isso é muito importante, não é que eu, eu saio desse lugar e eu transporto o meu aparelho, então eu continuo tendo acesso à informação. Então, por meio de um dispositivo móvel, nós temos tanto a mobilidade física, que eu estou me transportando, e também a mobilidade informacional, eu consigo continuar me informando, aprendendo, é, até tem alguns autores que falavam que nós tínhamos alguns tempos mortos, né? por exemplo, você estava numa viagem de carro, de ônibus, você é, ficava sem internet, ou você não tinha como levar o seu computador, então, com o celular, mesmo que você esteja sem internet, você consegue acessar algumas coisas, você consegue ler algum arquivo ali que você baixou, você consegue ver alguma coisa. Então, isso só é possível com o dispositivo móvel. tá? Então, é, é, você consegue transferir as informações, ele sem sair do seu lugar, e você vai né, se movimentando, transfere para outro dispositivo, ou para outro lugar, ou para outra pessoa, a informação ou o conhecimento. É, nós temos também que, além dessa possibilidade de mobilidade, os aparelhos né, eles foram é, evoluindo. Então, nós temos a, a questão da internet sem fio, que cada dia está melhor, a questão do, do Wi-Fi, 4G, agora nós temos a promessa de uma 5G, então são tecnologias que melhoram o uso desses celulares. Né? Então, você consegue ter melhores conexões, ter conexões mais rápidas e também... Você tem acesso ao ciberespaço, à internet, a partir de várias linguagens. Você não fica tendo só o texto, né? Que às vezes a gente vê também que antes você tinha acesso, você lia alguma coisa. Hoje você pode assistir um vídeo, né? Nós temos vídeos curtos, vídeos longos, depende do seu interesse. Vários tipos de linguagem, os podcasts. Então, nós temos acesso a uma variedade de formas de aprendizado. Não fica aquela coisa só escrita. Então, você tem essas várias linguagens aí que nós temos acesso também por meio dessas tecnologias. É, outro ponto também que eu considero que é importante, que eu já coloquei no início, é que os celulares, eles têm é, impulsionado e massificado o acesso à internet, também por pessoas de classes menos favorecidas, é importante isso, porque não ficava só um grupo de pessoas que tinha condições de comprar o um computador, de ter um computador em casa, hoje as pessoas... Né, mais pobres também têm essa condição, e com isso, essas pessoas, elas, tão, elas são incluídas digitalmente nesse mundo digital, hoje é um direito das pessoas ter acesso à internet, então nós temos um mundo, né, digital, que as pessoas não, não podem ficar fora, então o acesso a essas pessoas também é muito importante para o trabalho, para se comunicar, para interagir, para estudar, para o lazer, então isso é muito importante a gente falar disso, e além disso também, o uso da internet ele não fica restrito só à sala de aula, só à escola, a pessoa pode continuar aprendendo em outros espaços. A gente fala assim que o mundo, né? a sala de aula é o mundo. Então, você pode, se você tem um aparelho que você se conecta, você se conecta à escola e você conecta a escola ao mundo. Então, isso é muito importante também. E a pessoa tem a possibilidade de aprender de acordo com seus interesses com as suas peculiaridades, você pode olhar, ah, eu quero acordar mais cedo, eu posso estudar, eu quero ficar até mais tarde, eu posso estudar, então não fica aquela limitação, porque assim, eu sou da época da internet discada, você tinha que esperar sábado, duas horas da tarde, para você acessar, para você não pagar uma fortuna de conta, né? então você tinha aquele período, aí você não tinha computador em casa, você ia na lan house, você tinha aquele período para ficar, hoje com o seu aparelho, não tem essa limitação, você consegue continuar aprendendo, recebendo a informação, qualquer horário que você achar melhor. E uma coisa interessantíssima do potencial que, que você destacou, professora Célia, de, faz referência às linguagens. Né? Eu, eu não sou um, um especialista, não tenho formação na área de educação, mas eu já ouvi né, e já li textos falando sobre a forma de aprender. Né? Tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor visualizando uma imagem, né? Então, essas múltiplas linguagens acabam também permitindo que cada um, né, com a sua forma e se, se adapte melhor a, um determin, a uma determinada linguagem e tente utilizar ou conduzir a sua aprendizagem por meio daquelas, daqueles elementos, né, dentro de uma linguagem que é mais facilmente compreendida por cada um, né? Isso tem uma relação muito muito próxima com a personalização da aprendizagem, né, também. Isso, e, e o interessante também é que você pode enviar o um material para o aluno, eu já fiz isso nas minhas aulas com os alunos aqui do curso, que você envia um conteúdo, aí você envia um texto, você envia um vídeo, um link de uma reportagem, então ele pode complementar o texto escrito com aquele vídeo, com aquela reportagem, então, ele no mesmo conteúdo, o professor também pode explorar isso. Às vezes, o aluno entendeu muito bem o texto, aí ele vai assistir o vídeo, ver vê a reportagem, então, dá para você usar é, essas várias linguagens de forma complementar, uma para auxiliar a outra, né? Então, com isso, favorece também a aprendizagem dos conteúdos. Então, para a gente contextualizar um pouco do uso desses dispositivos móveis na educação, eu vou falar um pouco do, do celular, que é um aparelho que se sobressai entre esses dispositivos. Então, para a gente contextualizar que o celular é o aparelho mais utilizado pelos brasileiros com a finalidade de acessar a internet. Então, de acordo com os dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, então eles, eles fazem pesquisas é, TIC Domicílios e também TIC Kids, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, já havia uma tendência, antes da pandemia, de utilização desse celular, tanto por adultos e também com crianças, né? na faixa etária de 9 a 17, que é uma faixa etária que eles utilizam, a última que eles fizeram foi de 10 a 17. Então, se a gente for analisar aqui esses dados que eu destaquei, em 2019 já tinha né, 134 milhões de usuários de internet no Brasil. Né? É, e claro que tinha uma população ali, 26%, que não tinha acesso à internet. Então, quando a gente fala de acesso, a gente tem que pensar também que há uma, uma parcela significativa da população que está excluída desse universo digital. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar também. Em 2020, esse número né, de 134 saltou para mil, é, 152 milhões de usuários, que equivale a 81% da população de 10 anos ou mais. Então, a gente observa que teve um salto é, bem significativo, principalmente porque muitas pessoas não estavam trabalhando em casa, teletrabalho, muitas crianças não estavam na escola, estavam estudando em casa, então esse número também pode ser explicado com relação a isso. E, e, e a gente observa também que nesses dois anos aí, né, 2019, 2020, o celular, ele continuou sendo o aparelho mais utilizado para acessar a rede. Então, o que as pessoas usavam para acessar a internet é o celular. E a gente percebe também que esse uso, exclusivamente pelo celular, ele foi mais comum nas classes D e E. Então, a gente observa assim, se a gente comparar os dados do do Tiki Kids, eles colocam que as crianças tinham acesso das classes A e B, eles têm acesso a um, um outro dispositivo, como computador, net, é, notebook, laptop, e as crianças mais pobres, elas têm acesso apenas pelo aparelho celular. Então, para a gente perceber também isso, a pessoa mais pobre, ela só tem o celular para acessar a internet. E aqui também a pesquisa TIC Kids, né, que foi divulgada em 2020, eles colocam também a quantidade de crianças, aí eles falam TIC Kids, mas entra um pouco também adolescente, na 9 a 17 anos, que tinham acesso, 89% dessas crianças tinham acesso à internet, eram usuários de internet no tempo que eles fizeram a pesquisa. Em 2020, esse número saltou de 89% para 94% dos indivíduos de 10 a 17 anos anos que era o usuário de internet no Brasil. Então, a gente percebe, de acordo com essa pesquisa, que já, ela já tem uma sequência histórica, que né, eles fazem todo ano essa pesquisa, para a gente perceber como que tem aumentado. Se a gente for comparar com outros dados também, da Anatel, de outras pesquisas, do, elas também mostram essa tendência de utilização dos aparelhos móveis, principalmente os celulares, tanto por crianças quanto por adultos. Agora vamos fazer um momentinho de interação, né, que nós falamos um pouco sobre esses dispositivos, contextualizamos um pouquinho com o nosso momento atual, e com quais finalidades você usa os seus dispositivos móveis? Cotidiano e lazer? Trabalho? Educação, formação ou prática pedagógica? Ou todos? Então, coloque aí no chat, né, como é que você usa, qual é a finalidade que você tem quando você está utilizando esses aparelhos. É, essa parte também, professora Célia, compreender né, as diversas finalidades também é, é, é uma informação importante para a gente aprender a dar um uso útil né, para esses dispositivos, né, porque já que a gente tem cada vez mais crianças e cada vez mais é, é, é, pessoas assim, com uma idade bem pequena, né, tendo acesso a esses recursos, Talvez seja muito importante a gente conhecer quais são as alternativas de uso útil né, ou de uso efetivo, de repente, como no contexto da educação, desses dispositivos, né, dada a importância que eles têm aí né, e, e, e a, a abrangência né, que eles têm alcançado, aí, principalmente dentro do, do público infantil. Né? A, essa, essa nossa criançada que já nasce imersa né, nesse mundo digital né, e acaba se desenvolvendo muito dentro desse mundo digital, né? É, e assim, é importante a gente entender todos os usos, esse uso útil que a gente fala e o uso não útil, para a gente educar essas crianças, porque muitas vezes falta é, uma instrução, né, de como que deve ser esse tempo de uso, qual é a finalidade, é, inclusive eu fiz um, uma pesquisa no ano passado, meu pós-doutorado, sobre como as crianças utilizam a internet, eu incluí crianças de seis anos, e eu, assim, perguntei quais aparelhos que eles utilizavam, quais eram as atividades que eles faziam no celular, quanto tempo ficava, eu fiz a entrevista com os pais e com as crianças, e crianças de seis anos já têm seu próprio aparelho, então é importante, assim, é, tem pais que têm aquela, ah, vou restringir, não vou deixar, vou proibir, Outros, um tempo específico do dia, outros liberam geral. Então, é importante também orientar os pais e os professores sobre como que deve ser esse uso. Quais são as é. melhores formas de utilizar? Porque, às vezes, algumas pessoas só apontam o aspecto negativo. Ah, faz mal, causa dependência. Tem esses problemas também, mas tem também as oportunidades que a criança tem na internet, o que ela pode aprender, o que pode contribuir para o aprendizado, para a formação dessa criança, que eu acho que a escola também tem esse papel de orientar né, a criança para como que deve ser essa relação dela com a internet, com os aparelhos, etc. Exatamente. Uma, uma observação interessante é o uso, né, com, eu tenho um filho de 9 anos que também gosta muito de usar o celular, uhum eu uso um aplicativo chamado Google Family, que ele limita inclusive o tempo de uso, você consegue definir horários é, para dormir, e aí naquele momento ele bloqueia o acesso à internet, aos aplicativos, você consegue definir horários limites por aplicativo, e você também consegue atribuir tarefas à criança, que caso ele cumpra, você consegue, com, verificando se ele cumpriu, e ele vai ganhando 5, 10 minutos, você define o tempo, é muito interessante, porque até... Envolve um pouquinho de, de, do processo educacional meio gamificado, né? que é Como se ele tivesse bônus de acesso aí. A, é muito bacana, sabe? São aplicativos que são interessantes dentro desse contexto de mobilidade, né? Que a gente pode usar nesse processo educacional dentro de casa mesmo. Eu já usei esse aplicativo. Também tenho uma criança de 9 anos, uma, uma menina, que também usei. E tem também algumas estratégias que a gente utiliza, né? Para orientar, controlar tempo, etc. Fica para outra aula, né, professor? <risos> tá, mas é, é uma coisa muito importante a gente discutir isso na escola também. Porque às vezes na escola não pode usar, mas não tem nenhuma orientação de como usar. E as crianças têm acesso. Ou elas ganham o um aparelho delas mesmas, os pais que têm condições, eles dão um aparelho de presente porque elas querem ganhar o aparelho, ou elas usam compartilhado. Por exemplo, minha filha usa o meu celular compartilhado, então tem uma pastinha dela lá no meu aparelho, então ela está usando, ela está tendo acesso. Então aí cada pai depois tem que pensar como que deve ser. E eu acho que a escola tem esse papel importante aí de orientação. Aí no segundo momento, nós vamos falar desses dispositivos móveis e os novos modelos de aprendizagem. Então nós temos três modelos aqui que são discutidos pelos autores, tem várias propostas também dentro dessas é, modalidades aqui, ó, aprendizagem móvel a Aprendizagem ubíqua e a epi-learn ou Aprendizagem por Meio de Aplicativos. Então, vamos falar primeiro da Aprendizagem Móvel, que é a mais é, antiga, podemos dizer assim, né? Que é a Aprendizagem por Meio de Dispositivos Móveis, tais como celulares, tais e smartphones. Tá? Esse tipo de aprendizagem, ele pode ocorrer de várias formas, nós podemos usar esses aparelhos para acessar recursos educacionais, se, é, nos conectarmos a outras pessoas, criarmos conteúdos, tanto dentro quanto fora da sala de aula, e o que é diferente da aprendizagem escolar, formal, é que ela pode acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar, por meio de tecnologias móveis, né, e aí elas são apropriadas também, ao, né, pelo sujeito da ação, né, o indivíduo, ele tem aquele aparelho, é, e ele consegue fazer as atividades ali. Aí nós temos aqui também que esses aparelhos, como eu já disse, ó, para acessar recursos, nos conectarmos às pessoas e criar conteúdo tanto dentro quanto fora da, da sala de aula. E esses aparelhos são ubicos, porque você consegue transportar em qualquer lugar, acessar, e são propulsoras de, no, de novo processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui, a gente consegue criar novas formas de aprendizagem que saem daquele processo tradicional de reprodução daquilo que a gente já tem na escola, né, o ensino-aprendizagem que a gente fala que é tradicional, porque você consegue criar novas estratégias, novas formas de promover ali situações de aprendizagem. É, outro ponto também, é com isso a gente consegue, assim, vislumbrar alguns processos de mudança nessa relação professor e aluno, ensino e aprendizagem, porque a gente, tradicionalmente, você vai para a escola, o professor explica o conteúdo, você reproduz aquilo ali e tal. Quando você tem tem a possibilidade de usar um aparelho, você pode é, criar situações de interação entre o professor e o aluno. É, é, é a questão da sala de aula invertida que dá para trabalhar nessa perspectiva, é, metodologia, outras metodologias ativas que nós podemos trabalhar. Então dá para você mexer um pouco nessa estrutura que já está meio que definida na escola e criar novas situações aí de aprendizagem. Aprendizagem colaborativa também dá para você trabalhar nesse contexto. Aí nós temos um outro processo que é chamado de aprendizagem ubíqua. Qual que é a diferença da móvel para ubíqua? A aprendizagem móvel está ligada ao currículo escolar, à aprendizagem formal. Então, normalmente, quando eu quero trabalhar alguma coisa na escola, eu estou trabalhando a perspectiva da aprendizagem móvel. E quando eu estou em processos informais, no meu dia a dia, nas minhas atividades fora da escola, eu posso dizer que é a aprendizagem ubíqua. Desde que eu tenha um aparelho, que eu possa me conectar à internet, eu posso aprender qualquer coisa. Eu posso fazer um curso pela internet, eu posso acessar um, um vídeo, um podcast, posso acessar uma receita, qualquer coisa que eu queira fazer. Então, essa é, aprendizagem ubíqua, ela pode ser considerada também um complemento da aprendizagem que ocorre na escola, então o professor deu uma atividade, ó, oh, lá em casa vocês estudam tal coisa, tem um vídeo do professor tal, ou eu curiosidade de alguma coisa que eu aprendi na escola, eu quero estudar em casa, eu gostei do assunto tal, então eu vou me aprofundar, e, e é um tipo de aprendizagem sem ensino, porque eu, isso aqui, ele não está atrelado à escola, pode ser um complemento, pode ser uma curiosidade minha, pode ser um interesse pessoal, eu não estou estudando em nenhuma escola, mas eu quero fazer um curso, a gente consegue fazer um curso daquilo que a gente quiser na internet hoje, tem para todos os públicos, em qualquer situação, vários cursos é, totalmente à distância, gratuitos ou não, então a gente tem condições aí, então quando a gente está é, em processos de é, fazer buscas rápidas na internet, ler notícias, enviar ou receber informações, assistir vídeos sobre qualquer assunto, nos informarmos sobre qualquer situação, a gente está nesse processo de aprendizagem ubíqua, tá? E uma, uma das características que é apresentada por esse tipo de aprendizagem é a espontaneidade, porque você consegue aprender de acordo com o seu. Ah, eu estou na dúvida de uma palavra aqui que eu não sei como é que escreve, eu estou na dúvida de tal coisa, então eu vou lá e acesso a internet e posso tirar a dúvida. Isso aí não precisa ser necessariamente na busca do Google, né? Pode ser um vídeo, pode ser um podcast, pode ser uma imagem, um infográfico, então pode ser várias formas aí de aprendizagem é, Eu tenho uma história pessoal que uma vez eu precisei dar um nó na gravata e eu não sabia direito, então eu procurei um vídeo no YouTube e observando o vídeo eu consegui executar a tarefa, né? E existem diversas outras situações muito interessantes, por exemplo, no cotidiano, né? Talvez seja um exemplo interessante de aprendizagem ubíqua, eu precisava dobrar rapidamente as minhas roupas, né? Porque eram muitas. Então eu pesquisei um vídeo assim, dobrar roupas em 5 segundos, e eu descobri uma técnica de dobrar roupa que é muito rápida aí. E e assim a gente vai acabar, acaba tendo acesso a informações e desenvolvendo muito mais né essa capacidade cognitiva e de, de ver as coisas de forma diferente né isso é muito legal mesmo eu sou da culinária né então receita coloco o celular em cima da mesa apontado ali para né, para pia e tô ali fazendo a receita e tô olhando então vendo vídeos ou lendo, então, assim, a gente pode aprender o que a gente quiser, porque, assim, a gente tem condições hoje da aprendizagem ela ser um processo mais, assim, democrático, né? Porque as pessoas, independente se estão na escola ou não, ou para situações do cotidiano, ou do trabalho, ou do lazer, elas conseguem fazer, então isso é legal, né? É muito e até vai uma processo. dica, né, para o nosso público, né, professora Célia, que é formado, na sua maioria, por educadores, por professores, que também a gente tem uma série de materiais, de vídeos, mostrando como ensinar vários conteúdos dentro da educação básica, né? Dentro do, de toda a educação básica, como também do ensino superior. Então, tem muito material disponível na internet, né? E a gente, como educadores, como professores, a gente pode buscar isso a todo momento e aperfeiçoar cada vez mais os nossos métodos, as nossas técnicas, até. É, usando como recursos os nossos dispositivos móveis. Sim, inclusive, eu acho que o YouTube é ideal para isso. Você ah, quer aprender a operar o um aplicativo tal, você vai lá, tem uma pessoa explicando. Então, assim, é o lugar ideal. Você quer aprender, você procura como usar o aplicativo, como fazer tal coisa. Aparece... É mil vídeos lá que você pode escolher qual você acha que é mais adequado daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma série de aplicativos né falar de é. sobre alguns e aí depois é com o pessoal né pesquisar é. explorar, buscar conhecer né? explorar um pouquinho mais né então é isso aí. isso aí depois nós temos uma outro modelo também que é chamada de app learning que é traduzindo como aprendizagem por aplicativos que são práticas de educação online mediadas por aplicativo pelos apps né é, aqui qual que é a diferença do, da aprendizagem bico e do learn? Que o, app, o aprendizagem bico ela é informal. Eu posso Igual o professor falou, na, dar o um nó na gravata, dobrar uma roupa, aí eu faço, às vezes, alguma receita, aí eu vou lá, olha, então é informal. Agora, a é, learning e app Learn eles são mais voltados para a educação. Então, é a intencionalidade pedagógica do professor e dos currículos escolares. Então, eu posso usar o dispositivo móvel, e os aplicativos, tá? Então é muito importante que esses aplicativos aí, hoje é, até tem um autor que faz uma analogia, que a gente hoje, assim, você usa o aplicativo hoje, não um quer mais, tira, põe outro, né? Então, assim, é, tem uma infinidade. Então, a gente tem que saber também escolher o um aplicativo, tanto para sala de aula quanto para outras funções que a gente queira. Então, você pode escolher aplicativos que possam contribuir. A construção do conhecimento na área que você esteja trabalhando. Então, você, ah, é matemática? Então, eu vou procurar um aplicativo para matemática. Ah, é, é leitura? Então, eu vou escolher um para leitura. Então, a gente tem que saber também como que a gente vai escolher esses aplicativos aí, tá? Então, a gente já sabe que esses aplicativos aí são pequenos software, né? Ou programas que vem instalado de acordo com o sistema operacional do, do aparelho, né? E nós temos tanto nos Tabs, Smartphones, Smart TV também elas têm, né? Os aplicativos e outros dispositivos aí. Tem a, a maioria né, que a gente utiliza aí, são instalados no aparelho, câmera, calculadora, alarme, e outro, tantos outros aí que já vem instalados. E aí, de acordo com as nossas. É, preferências nós podemos escolher quais que nós queremos então você assim, ah, eu quero de jogos eu quero redes sociais eu quero mensagem instantânea eu quero para a escola eu quero banco tudo que você imaginar você pode escolher tudo tem a versão aplicativo hoje né você tem a versão às vezes tem o computador né o notebook e tem o o, o celular então você pode instalar o aparelho sincronizar que você pode usar nos dois aparelhos também ah, é, e nós temos um exemplo, tá, que eu trouxe de uma iniciativa que é, começou nos Estados Unidos, tem algumas experiências no Brasil e também tem empresas, também tem essa experiência desse movimento do é, BYOD, Bring Your All Device, que você traga o seu próprio aparelho. Então, é uma proposta de você convidar o seu aluno a trazer o aparelho para a aula, então, é, algumas situações que você vai combinar com eles, né, que você vai pedir autorização da, da direção, coordenação, porque a gente sabe que tem alguns lugares que não pode usar o aparelho o tempo todo. Então, é interessante que o aluno vai levar o aparelho para a escola numa situação que você já vai combinar com ele. Então, ele leva o aparelho, você vê qual é a atividade que ele pode fazer e utiliza ali na escola. E, ou se você vê que os alunos não podem levar o um aparelho, você pode propor também atividades fora, mas essa proposta desse movimento, de levar o aparelho para a escola, ele é interessante assim, quando a escola não dispõe né, de, de aparelhos legais para se trabalhar, então você pode implementar práticas pedagógicas, mediadas pelas tecnologias, e cada aluno vai ter o seu dispositivo, né? então isso é importante também. Então aqui... A única coisa que a escola precisa se preocupar é em oferecer a internet para o aluno, então às vezes pode ser um problema na escola, então tem que ver também se a escola vai comportar, se a internet da escola vai comportar a utilização desses aparelhos aí. Mas é, é uma, seria uma alternativa para né, políticas né, governamentais que não precisem dar o aparelho, nós tínhamos um... um um programa muito legal, que era o ProU, com um o computador por aluno, então, um pro, uma proposta muito interessante, que o aluno podia usar o, o computador, o laptop, em finalidades educacionais, mas aí o próprio governo é, teria que fornecer esse aparelho para o aluno, e também a internet, nesse caso aqui, aproveita-se o aparelho que o aluno já pode levar para a escola, é uma alternativa, assim, bem interessante, eu já usei muito isso nas minhas aulas com os alunos na né? No curso aqui que eu trabalho na pedagogia, porque ó, vão ter atividade tal, né? Então, leva o aparelho, convida eles a levar. Já tem Wi-Fi na universidade, então eles podem utilizar. Então, para ser utilizado na escola, tem que ver se os alunos têm acesso a, né, à internet, né? Se é liberado para se utilizar. Caso não tem essa possibilidade de usar dentro da escola, você pode falar, olha, gente, tem essa atividade aqui, é, vocês podem fazer, dar o link, dar o nome do aplicativo certinho, ó, façam, não dá para combinar também como pode ser feito isso fora da escola. Aí nós temos alguns usos também do celular ou smartphone na educação. Então, aqui algumas situações. Monitoria digital, que você pode atender o aluno em qualquer lugar, né? Então, você pode personalizar o ensino, você pode atender um aluno, tirar uma dúvida. Eu vi vários relatos aqui na... na durante a pandemia, de alunos que não conseguiam entender aquele conteúdo que o professor deu colocou na videoaula, então ele entrava em contato com o professor pelo WhatsApp e o professor tirava a dúvida dele, mandava um áudio, fazia uma ligação, então dá para ter esse atendimento individualizado em algumas situações. Videoaulas que você pode produzir o conteúdo, né? da sua aula, para mandar para o aluno, ou você pode selecionar vídeos de outros professores e enviar para os seus alunos. Então, se você, ah, eu não quero é, gravar, eu não sei gravar, então você seleciona né, no YouTube, principalmente, é, vídeos que você considera que são adequados para a sua aula. Cursos online, que você pode fazer tanto nos ambientes virtuais, né, da, das universidades. O Google Sala de Aula também é uma proposta interessante para você hospedar esses cursos ou treinamentos. E tem outras formas, né? O, o Facebook, por exemplo, ele tem grupos. Então, você pode criar um grupo para criar esse curso. E o Facebook tem a função tanto no computador quanto no celular. Então, dá para você... Trabalhar isso. Livros digitais que você pode acessar, né? E pode ler pelo celular. Eu, às vezes, eu leio algumas coisas no celular, então eu aumento ali, né? Pelo Word mesmo, você consegue abrir esses esses livros, então, no formato e-book, por exemplo, é bem legal. Tem também os, os audiobooks, os vídeos, então, isso aí tudo dá para você trabalhar. Redes sociais, tantas redes comerciais que nós conhecemos aí, quanto algumas redes, né, mais privadas das escolas ou universidades. A gamificação também tem vários aplicativos que podem usar esses elementos aí da, da linguagem dos jogos, né, e tornar um dá uma mexida na aula, né, tornar a aula um pouquinho mais interativa, isso é interessante também, e o uso de aplicativos, aí você vai escolher qual é a sua área de conhecimento, qual é o perfil dos seus alunos, qual é a finalidade que você tem para esses usos aí, aí nós temos aqui também algumas, alguns passos que nós devemos tomar quando a gente vai pensar nesse uso pedagógico, primeira coisa, diagnosticar o perfil e o interesse dos estudantes, então você tem que saber se os seus estudantes têm aparelho, se podem levar para a escola, se, se tem acesso à internet fora da escola, ou se pode usar na escola, então você tem que saber a situação aí, às vezes você tem, quer trabalhar e você descobre que eles não têm aparelho, não têm acesso, ou se são muito pequenos, os pais não deixam, então tem que ver várias situações. Você tem que selecionar esses aplicativos que você acha mais adequados, organizar e testar, gente. Não adianta você falar, ah, vou, vou, vou usar o um aplicativo aqui, olha que legal. Não, se você não testar, você tem que baixar ele primeiro, ver se você se, se identifica, se você consegue mexer, se você não sabe pedir para alguém te ajudar, porque você tem que testar primeiro, porque senão você chega lá e fica surpreendido com coisas que você não sabia, né? Planejar esse uso do aplicativo é, aliado ao seu planejamento, não é para ah, agora eu vou, eu vou sair da rotina, vou. Não, não é para enfeitar a aula, é para complementar. A aprendizar então você vai de acordo com o que você está planejando ah eu vou trabalhar ciências corpo humano então eu vou achar um aplicativo que talvez possa me auxiliar e também é o currículo da escola e saber se você pode utilizar então tem tem situações que a gente sabe que tem que pedir autorização que não é liberado o tempo todo então tem que ver também outra coisa Prever os critérios e as situações de uso desses aplicativos. Então, do dispositivo e dos aplicativos. Por quê? Em que situações? Porque a gente sabe, tem que fazer os combinados com os alunos também. Ó, oh, Vai ser na aula tal, dia tal, vai, vai poder usar desse jeito, porque senão né? pode não dar certo. Outra coisa também, quando você usa o dispositivo móvel, você está expandindo a sala de aula para além. né? Então, você, não é só você dar atividade, você tem aula hoje, Aí vai ter aula daqui uma semana, você tem que continuar interagindo ali, dependendo do aplicativo que você escolher, por exemplo, o Edmodo, né, um exemplo, você vai continuar interagindo, você troca link, você comenta, o WhatsApp, você troca link, comenta, então você vai mediar também esse processo, não somente na sala, mas também fora da sala. Promover engajamento dos estudantes, porque às vezes o estudante fica meio disperso, então você tem que né? ó, oh, gente, vamos lá, né, você mandar um recadinho, ó, oh, coloquei uma coisa nova, promover essa participação, a interação, e depois que aplicou, você avaliar. Você, como professora, avaliar até que ponto isso deu certo, precisa melhorar, precisa mudar, e também convidar os alunos, né, a falar, ó, oh, gente, o que vocês acharam, né, a gente pode continuar usando? Ah, professora, eu tenho um mais legal. Então, a gente também avaliar até que ponto... Aquele uso ali do celular, do dispositivo, do outro dispositivo que você quiser, ou do próprio apl aplicativo, pode ajudar ali na sua aula. Professor. É, é interessante, né, professora Célia, perceber que ainda que a gente faça uso dos dispositivos móveis e das novas tecnologias, o planejamento ainda é uma atividade importantíssima, né, na, no exercício, né, da da docência aí, como educadores, é é muito importante a gente planejar, né? E, e eu, uma dica para o pessoal é que, assim, às vezes um tempinho que você vai gastar para aprender a mexer com uma determinada ferramenta, você vai ganhar muito mais, né, no, no seu cotidiano educacional do que você pensa, né? Às vezes a gente fala, puxa, mas eu, eu ainda vou ter que aprender a usar essa ferramenta, mas o fato de você aprender a usar essa ferramenta e planejar muito bem as suas atividades, isso vai te possibilitar um uso mais efetivo em outros contextos né, da, da sua aula, e além disso, uma grande parte dessas ferramentas, elas têm um, um recursos de feedback imediato, que te auxiliam nesse processo de avaliação. Então, muitas vezes, o tempo que você gasta para aprender uma ferramenta e para desenvolver o seu planejamento, você ganha lá no final, no feedback, que é antigamente, né, os recursos que a gente conhece, eu tenho que pensar em planejar uma avaliação, depois eu tenho que corrigir essa avaliação, discutir essa avaliação, já com os dispositivos, eles possuem alguns recursos que já nos permitem é, é, dar um feedback imediato, com uma discussão associada, então o estudante ele tem quase que um, um caminho construído e pavimentado para que ele consiga mais autonomia Além de estar mais engajado, ele também tem mais autonomia no seu processo de aprendizagem, né? Isso. É porque às vezes a gente é, cai naquela bobeira, ah, não, eu vou, na hora eu vou aprender, aí passa vergonha, porque os alunos às vezes dão um show, né? Então a gente tem que saber que a criançada, de modo geral, adolescentes, eles pegam o um aparelho, mesmo que eles nunca usaram, eles no um instantinho estão sabendo, então às vezes a gente fica um pouco mais receoso, então por isso que é importante... Sempre dá uma checadinha antes, saber como é que usa, não sabe usar, vai lá, no, procura um tutorial, vê como é que é, pede ajuda de alguém, né? Para a gente, assim, ter mais segurança também. Às vezes, uma, uma coisa que eu acho que impede que a gente use a tecnologia na sala de aula é essa segurança. Às vezes, na, né, quanto mais você se cercar de cuidados para você falar, olha, eu sei usar, eu mais ou menos estou sabendo o que, que eu tenho que fazer, é melhor do que chegar lá no escuro e, de repente, descobrir é. funcionalidades que não estão né, de acordo. Um, uma coisa importante é que o professor entenda também, né que foi colocado aí no item 5, né? ele, ele atua como mediador, então, não é, às vezes, é uma exigência básica que ele compreenda tudo sobre uma determinada ferramenta. Muitas vezes, ao propor uma atividade, ele vai perceber que os próprios estudantes acabam descobrindo coisas e funcionalidades que ele mesmo não sabia. Isso. Então, ele, ele pode aproveitar isso para incentivar ainda mais o estudante, né? Elogiar a descoberta, elogiar a evolução, crescimento e aprender também com seus estudantes. Isso, né? isso. O professor passa a ser também um aprendiz nesse contexto, né? E é legal é. a gente perceber isso, né? E, e não perder a oportunidade de incentivar, de motivar, de engajar, né? E de mediar as descobertas, né? Que certamente vão surgir. É, e assim, a gente não cair naquela de que ah, vai me substituir o professor. Não vai substituir o professor. Por isso que eu coloquei a mediação porque você vai usar o aparelho ou o aplicativo para você potencializar. Uma coisa muito interessante que tem nesses aplicativos é a possibilidade da interação, porque eles conectam a internet, você, mesmo que você usou o aplicativo X, você pode, ah, aqui no WhatsApp vai as dicas, então você está interagindo ali com o um aluno, aluno que não sabe usar, tem aluno que não sabe abrir, abriu errado, então você não pode falar assim, olha, de atividade hoje, semana que vem eu quero. Não, você pode durante aquele processo, se você deu uma semana, um dia, dois dias, você continuar falando com eles, não deixar só para ser no momento, da aula, porque às vezes a gente acha que vai substituir, não vai, é um complemento do nosso trabalho. Então... Exatamente, é, é importante também perceber que a gente, é, é, a máquina, né, só, só substitui o professor, tem um professor da USP que uma vez disse isso, a máquina só deve substituir um, um ser humano em um contexto que coloca em risco a sua integridade física, psicológica, né, mas a educação, o processo de educação, ela, muito pelo contrário, ela só fortalece né, o, nosso, a nossa, o nosso conhecimento, ela nos amplia né, muito mais, então, jamais qualquer máquina, qualquer dispositivo pode substituir o professor. Mas é muito importante que nós também tenhamos em mente que nós não podemos agir como dispositivos robóticos, né, em que a coisa tem que ser feita de forma engessada e planejada, porque esses são dispositivos programáveis, né? É a flexibilidade, a nossa capacidade de nos adaptarmos às novas situações, que nos torna é, diferentes né, dessas máquinas e da forma como elas funcionam. Então, é muito importante que o professor entenda o seu papel, a importância do seu papel em todo o planejamento da atividade e na condução dessa atividade também. Né? Então, jamais né, qualquer máquina ou qualquer dispositivo vai substituir, mas sim complementar e aumentar o poder é, de, de transmitir informações, de transmitir conhecimento que o professor já possui. Isso. Aí nós temos o terceiro momento, que nós vamos apresentar alguns exemplos de uso de aplicativos na educação. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de aplicativos, é que são gerais, né? É, são softwares sociais, que todo mundo já deve ter instalado ou já visto em algum lugar. Eu coloquei, assim, os principais aqui, ó, que favorece essa interação entre as pessoas. O WhatsApp, que é comum, acho que é o mais usado no Brasil, não sei se continua sendo, mas sempre foi, né? O Edmodo, que é um outro aplicativo também, que é uma alternativa, até coloquei o, a imagem ali para vocês depois verem, né? procurarem se quiserem, e o Telegram. Então, são alguns exemplos aí de aplicativos que favorece a comunicação entre as pessoas. Então, aqui você tem a possibilidade de enviar, receber mensagens, áudios, você pode fazer... É criar um grupo, né, Nesse, né? principalmente no WhatsApp, no Telegram, você consegue é, criar um grupo, então você direciona, ah, eu quero criar um grupo com a minha turma lá de língua portuguesa do oitavo ano, então você consegue criar, então fica só aquelas pessoas autorizadas, não fica aquela mistura, então você consegue fazer isso, e além de você fazer essa troca de informações, você pode mandar links para esses alunos, via links de áudio, de vídeo, você pode mandar em você pode mandar atividade, você pode você pode conversar então essa parte da mediação é muito importante então quando você usa um desses aplicativos aqui você consegue ter essa conversa eu por exemplo tenho grupos né de das disciplinas que eu ministro então toda a disciplina eu orientando em grupo das orientando em grupo do é, da disciplina tal porque eu eu, eu mesmo eu, usando outras ferramentas, o ambiente virtual da universidade, eu também gosto de falar pelo WhatsApp, é uma ferramenta, assim, acessível a muitas pessoas, e a gente consegue tirar dúvidas ali, tá? Então, esse, esse é importante, você ter esse contato ali, claro que você tem que colocar alguns critérios, né, para você, dependendo do perfil dos alunos, para ficar toda hora mandando mensagem, mas você consegue também é, colocar informações ali é, necessárias e pode também fazer todas as atividades por esses aplicativos aí, que eu acho que é o mais interessante também. É, nós temos outros exemplos aqui também de redes sociais, que são redes sociais bastante comuns entre as pessoas, né, de qualquer faixa etária, Eu coloquei o TikTok, porque é, é mais recente, mas ela tem um apelo muito interessante entre as crianças e os jovens, então, às vezes, e assim, a gente fica imaginando que o TikTok é só a dancinha, tem vários perfis, gente, que assim, é educacionais, de professores, então, assim, a gente pode também selecionar alguns desses que a gente pode utilizar com os nossos alunos, pode criar o perfil, falar, oh, o professor criou o perfil ali, e vai colocar o conteúdo, é uma ferramenta, assim, é uma rede social que eles têm acesso, então, muitas crianças e jovens têm acesso, o Instagram também, o YouTube, se você quiser gravar alguma coisa, ou mesmo sugerir para eles, o Facebook, apesar de, assim, ter não está sendo tão usada como já foi, mas você tem a possibilidade de criar grupos fechados. Eu já usei muito grupos fechados, onde eu criava para a disciplina. Então, eu colocava ali o bom, assim que é inter... é, você pode usar né, qualquer linguagem também. Então, você convida ali ó, as pessoas ou ele manda o link para eles entrarem no grupo e aí você pode colocar todo o conteúdo. Eu já usei muito antes de eu usar o Avatar Universidade, durante muito tempo, muitos anos, eu usei o, o grupo fechado do Facebook para é, algumas disciplinas que eu trabalho. Então, assim, é muito legal também que ele já é um, uma rede social bastante comum entre eles. Então, é interessante também você fazer esse uso. É, em grupo fechado, que é a minha dica. E assim, o legal de todos esses aí, eles são multiplataforma. Então, você consegue ter ele no computador e no aparelho móvel. Então, por exemplo, você tem o Facebook aqui no computador, mas você pode ter também no celular. O WhatsApp meu tem no celular e tem no computador. Então, você consegue né todos eles ter essas duas versões. Então, de repente, se você quiser mandar alguma coisa, manda pelo celular, ou responde, ou... Então, assim, é muito legal você pensar também que você pode usar é, em qualquer aparelho, que você esteja, que você esteja linkado, tá tudo certo, né? É Logado. É um uso interessante também, às vezes, em trabalhos em grupos, os, a gente pede que os estudantes criem os próprios grupos dentro do WhatsApp, e você pode fazer parte, o professor pode fazer parte dos grupos e acompanhar as discussões, interagir também em cada grupo, né? Isso, é isso. É, distribui um pouco melhor né, as atividades também, e você tem mais facilidade para organizar também o seu tempo, o período do dia em que você vai olhar o que, que os grupos estão conversando e discutindo, né? E, e a partir daí usar a sua criatividade, né? Eu, por exemplo, criei grupos com nomes de personagens do filme Star Wars em alguma atividade da turma, e aí você cria aquela coisa do conceito dos Jedi e dos Padawans, e você conversa com os alunos mais ou menos numa linguagem que eles conseguem entender. Obviamente o professor precisa estar envolvido né, com esses temas aí. É, contemporâneos né dos estudantes, mas é, é possível promover essa interação numa linguagem que eles gostem, usando as ferramentas também que eles estão mais acostumados. É. né é, Às vezes a gente vê muita resistência, né? eu tenho até um exemplo de um orientando, que ele trabalha com sociologia, até eu vou falar um pouquinho depois da, da atividade que ele fez, e ele falava assim que ele colocou um vídeo do TikTok, né? Sobre o assunto lá da aula. E o aluno, nós vamos adorar o Nossa, o professor tá usando o TikTok. Então a gente fica achando que, ah, nossa, não posso usar. Mas é a linguagem do, do adolescente, do jovem. Então, é muito importante a gente também, assim, quebrar um pouco esse preconceito, né? De que achar que, nossa, eu não posso colocar... Algo... Igual o Face, antigamente tinha esse preconceito também do Facebook. Ah, Facebook não sei o quê. Mas você vai usar para a finalidade educacional. Pra... Você vai explicar para ele, olha, aqui a professora vai criar um grupo, igual vocês devem participar de vários grupos, para a nossa aula. Então, é uma coisa assim que ele já tem disponível, né? É difícil quem não tem, então é importante você pensar, ó, é um que ele já utiliza, que ele já se identificam e aí pode ser utilizado também pela escola, para não ficar essa, essa separação, escola aqui, adolescente aqui, sabe, vida social, vida escolar, tem que trazer um pouco essa cultura juvenil também, um pouco para dentro da escola, né? Vamos lá, o próximo. Aí tem outros exemplos aqui, olha, de aplicativos. Esses aqui eu coloquei que você pode é, usar para elaboração de quiz e também para algumas atividades assim, envolvendo jogos e gamificação. Então, eu coloquei o Kahoot, que eu acho que é bem conhecido, e Socrative também, quizzes. Então, são esses, apare esses tipos de apps aqui, são legais, porque você pode criar algumas situações específicas ali que você acha que vai... De repente, o Kahoot, você quer criar, né, um checar se realmente aquela atividade que você explicou lá, eles, eles assimilaram. Então, você pode criar ali um quiz e depois você vai ter um retorno, né? De quantos responderam, quem respondeu, quem não respondeu. Isso que é o legal desse, aqui. São ferramentas que você... Que auxiliam no nosso trabalho, né? Então, não é você dar uma prova e corrigir sem provas, né? Você pode dar o aplicativo ali para complementar. que podem... Eles podem ser usados tanto de forma síncrona, né? com a presença do professor, quanto de forma assíncrona. Você pode programar uma tarefa também, né? O Quizzes permite isso, você programar uma tarefa que o estudante vai ter um tempo para executar, né? Você pode, é, inclusive, definir um tempo para que ele é, realize o, o questionário, né? Então, é, são, são ferramentas até interessantes para você colocar no contexto da avaliação sempre observando a avaliação como parte do processo de aprendizagem, né, é, tem um professor até que tem um livro muito bacana, né, é, cujo título é Prova, um momento privilegiado de aprendizagem, não um acerto de contas, então, na verdade, o processo de avaliação, né, deve ser visto exatamente como um momento em que o estudante ainda está se desenvolvendo e, portanto, ele precisa né, de todo esse suporte, todo esse, esse apoio. É, então, são alternativas para essa avaliação contínua, né? Que a gente tem um problema muito sério com a avaliação, que é esse dia aí, final, que parece que, nossa, né? O mundo vai acabar. E a gente sabe que nem todo mundo vai bem em uma prova por causa das questões emocionais aí que envolve toda essa construção a histórica em torno da avaliação, né? A gente sabe que é o um medo que ele é colocado, as situações etc. e quando você coloca alguma situação assim diferenciada, você consegue ver realmente ali se ele aprendeu ou não. Não vai mandar estudar nem nada, você vai, ó, de atividade agora, vamos fazer aqui, né? O quiz para gente ver, tal tá? o próprio aluno ele tem o feedback. Ah, eu acertei tantas, eu errei tantas, eu isso e aquilo, isso que ele ele mesmo vai ter. Não precisa você falar, ó, oh, fulano, você tirou dois, você tirou dez. Não, ele mesmo vai regular isso. Uma das vantagens também de alguns tipos de aplicativo é essa autoaprendizagem. Então, o indivíduo vai ali regulando a sua aprendizagem, ele vai vendo. Não precisa alguém de fora falar que ele errou, que ele acertou. Então, isso também é um aspecto muito importante com relação a isso. Ainda eu coloquei alguns exemplos aqui, eu coloquei esses mais é, comuns, né? mais assim, famosos né? na sociedade, que a gente às vezes até utiliza mais, coloquei alguns específicos aqui, exemplos de aplicativos para alfabetização, tá? Eu acho legal, isso aqui eu já utilizei, minha filha já usou, já fizemos algumas atividades aqui com os alunos também, exploração desses aplicativos, eu coloquei esses dois exemplos aqui são gratuitos, né? E eles favorecem esse processo de aquisição da escrita. Então, tem esse silabano, que é bem legal, que aí tem desde a sílaba mais simples até a mais complexa, formação de palavras e tudo mais, e tem esse outro, Lelê sílabas. Então, assim, só uma dica, né? Se alguém quiser, depois tem outros, né? Exemplos, esses aqui são os que eu já utilizei. Aí nós temos, eu coloquei um outro exemplo aqui, ó, de aplicativo para leitura. Então, assim, a gente... É, dependendo do que você quiser, a gente tem para tudo tá? Você tem que saber, olha, eu quero para leitura Para criança, para adolescente, para adulto Eu quero é, para matemática, tabuada, fração Cadeia alimentar, reciclagem Você procura lá na, na loja de aplicativo do seu celular Você vai ver né, que tem uma variedade né? Depois eu vou dar umas dicas também Como que a gente escolhe esses aplicativos aí Aí tem aqui outro exemplo, ó, a aluna fez uma atividade de ciências nos anos iniciais, e aí ela chegou a tre... Ela até fez uma análise bem interessante sobre esses aplicativos aqui, ela relacionou com a BNCC, do ensino de ciências do quarto ano, então, bem legal, né? E daí foi mostrando né, quais habilidades que podem ser trabalhadas quando você usa esse aplicativo. Inclusive, ela fez todo esse teste, usou com crianças, então, é... é... Bem interessante a gente pensar também que, que para várias áreas, inclusive para os anos iniciais, só uma coisa que às vezes a gente pode encontrar uma certa dificuldade é da criança pequena levar o celular para a escola. Às vezes ela não vai levar, mas você pode recomendar para os pais, olha, tem esse aplicativo aqui, esse mesmo de Silva, a gente fez atividade na escola, esse aqui, ó, é, onde a professora falou, olha, isso aqui é para reforçar, para o aluno, às vezes, né, fazer uma atividade. Então, você pode dar como uma sugestão, um complemento da sua aula, e aí cada pai né, vai poder ali instalar no aparelho, e a criança vai poder fazer em casa. Esse é o benefício da aprendizagem móvel, que ele vai poder usar esse aplicativo é, aonde ele achar melhor horário e tal, né? Então, para a criança menor levar para a escola já fica mais complicado. Aí nós temos aqui esse de ciências, ó, esse aqui, bioma 360, ele é bem interessante, que ele usa imagens de satélite, ele mostra ali a, a vegetação, a todo o terreno ali, relevo, essas coisas todas, então é bem interessante para trabalhar a ciência e dá até para trabalhar geografia também. E tem outros assim, normalmente esses infantis, eles são bem assim, lúdicos, sabe? E, e auxiliam muito a criança aprender, então você pode dar o um aplicativo, você pode é, pedir para ele jogar, depois pedir para ele compartilhar alguma coisa, então assim, é muito interessante a gente também propor essas outras situações de aprendizagem, porque às vezes eles não têm muito contato com o uso pedagógico desses aparelhos, eles ficam ali brincando no joguinho, vendo a rede social e não tem esse lado pedagógico. Aí, aqui eu coloquei algumas recomendações quando a gente vai escolher o aplicativo, né, para é, a nossa aula ou para recomendar para o nosso aluno fazer em casa. Então, você tem que saber que tipo e categoria de aplicativo é. É legal que quando você pega, por exemplo, o Kahoot, você coloca lá na loja de aplicativo, você vai ver, ele aparece a, a, o tipo lá, já aparece. Tem uns que são é, familiar. É, como é que é? acadêmico, tem vários tipos lá, você olha ali, ele tem lazer, educa... tem os que tem educativo, e aí você vai ver o tipo, oh, então esse aqui eu posso usar. E também tem uma nota, né, uma pontuação ali, que os próprios usuários eles colocam. Então, você vê, ó, oh, esse aqui é 4,5, ah, por que aquele. O outro tem 3.9. Então, aquilo ali é uma classificação dos próprios usuários. Então, você consegue ver, ó, oh, esse aqui está bem avaliado. E uma coisa que eu já fiz quando eu uso o aplicativo, eu olho nos, nos comentários. As pessoas que usaram, eles dão um feedback ali. Então, para você ver se ele é. Tem uns que são gratuitos só no início, depois, quando você vai usando, ele pede para pagar, então você, tem, você pode olhar um pouco ali também, na hora de você escolher, quando é um que você não conhece ainda. Outro ponto que é importante, principalmente quando você vai usar com a criança, se a linguagem e a interface desse aplicativo é envolvente e é adequada à faixa etária. Então, esses de sílaba mesmo, tem que olhar... A idade da criança. Tem alguns que são mais simples, que dá para usar com crianças de 4, 5 anos. Tem alguns que são alfabetização, mas eles são já para crianças maiores. E, e, inclusive, vários desses aplicativos ele já vem ali com a faixa etária. Criança de tal idade a tal idade. Tem uns acima de tal idade. Então, assim é bom olhar também para saber se é adequado ali com o seu estudante para saber se, de repente, não é uma coisa muito difícil para ele ou muito fácil, então tem que ver. Outro ponto também, é esse exemplo que eu coloquei aí do silabando, ele tem níveis mais simples e mais complexos. Então, você pode, às vezes, usar o nível mais simples. Eu já usei um de tabuada, e que eu usei o nível mais simples, que era tabuada, mas sim, a multiplicação ali, um número só. Aí tem o um nível mais complexo que tem dois números, então você também pode... Por isso que a gente tem que testar primeiro o aplicativo, instalar no seu aparelho, dar uma testadinha para ver como é que funciona para você ver se ele é ade Ah, isso aqui não dá para o meu aluno, isso aqui é muito difícil. Então. então, tem que pensar nisso também, tá? A funcionalidade disso aí e os níveis de dificuldade que você pode encontrar. Então, às vezes tem três níveis, tem alguns que tem dois, então você vai vendo qual nível que você vai usar com o seu aluno. Outro ponto que é importante, quando a gente trabalha esses, as tecnologias de modo geral, a gente não fica só no conhecimento cognitivo. Ah, ele vai aprender a tabuar. Não, às vezes tem alguns que tem. O aluno tem que ter atenção, né? Com aquilo ali, a memória que ele tem que usar. Tem alguns que eles são, vou dar um exemplo de um que eu já utilizei. Minha filha também usa o Duolingo. Ela é, vai aprender línguas, inglês, tal. E aí ele dá uma, uma frase aqui: você errou, passa um tempo ela volta. Então a memória, a atenção e é memória da criança. A criança errou aqui. Ela, vai, ela sabe que aquela pergunta, ela vai voltar lá na frente, então, essa criança, olha, já foi essa aqui, então, ele vai. Então, a agilidade, tem alguns que tem um tempo específico para você fazer a atividade, a concentração, isso aí é bem interessante, porque quando a criança está utilizando ali, que ela está interessada, ela fica imersa ali no aparelho, né? Então, tem que ver também até que ponto chama a atenção. Tem alguns que talvez não chame tanto a atenção da criança também, Tá? Outro ponto também é em que momento que eu vou usar o aplicativo. Se vai ser para iniciar uma atividade, para motivar, para chamar atenção, para introduzir um conteúdo. né? Ah, eu quero chamar atenção aqui, ó, despertar o interesse, então eu vou usar esse aplicativo aqui. Ou se você quer no final, o Kahoot mesmo, o pessoal às vezes usa no final, né? Quando você já deu o conteúdo, já trabalhou aquilo ali na sala de aula, aí no final você pode fazer esse quiz, aí você pode ver se ele realmente aprender ou pode ser também para ele dar, treinar ali, né? por exemplo, esse da sílaba, é para a criança treinar a sílaba, ele vai juntando palavras, tem esse, do, tem alguns de tabuada, que a criança às vezes também vai treinando ali a tabuada, então tem várias situações que, que você pode ver, em que momento, por isso que eu falo, tem que estar aliada ao seu planejamento, não é você colocar o aplicativo só para tornar a aula, ai que bonitinho, não, tem que ter uma finalidade pedagógica, Outro ponto também, que a gente não pode usar o aplicativo para continuar com a aula tradicional. Então, você tem que procurar promover situações também que vão explorar a criatividade desse aluno, a autoria, a colaboração. Então, tem vários desses que a gente pode estimular. O WhatsApp é um exemplo, né? você consegue é, ter a colaboração, ter a interação. Né, você, tem alguns, o Edmodo também, ali tem o um compartilhamento de alguns links, que pode ter a interação entre eles, então assim, é muito importante não ficar usando esses aparelhos só para continuar fazendo uma coisa que você faz todo dia, uma coisa diferenciada também. Agora eu vou apresentar algumas experiências assim, com os dispositivos móveis e aplicativos na educação. Então, eu vou contar assim, algumas situações que eu é, vivenciei, tanto na pesquisa que eu fiz no doutorado, quanto aqui em atividades aqui no curso. Então, essa primeira situação foi um projeto didático. Né, que a professora utilizou dispositivos móveis e a sala de aula invertida. Ela utilizou no contexto da disciplina de língua inglesa, no sétimo ano do ensino fundamental. Então, ela tinha essa proposta desse projeto, de incentivar o uso da tecnologia como ferramenta de aprendizagem. Ela utilizou o WhatsApp para a comunicação, criou um grupo com a sala, e os alunos, ah. como que era uma proposta de sala de aula invertida, ela trabalhava com os conteúdos de língua inglesa na sala de aula, os vocabulários e tal, aí tinha vocabulário vocabulário de viagens, de games, então ela ela, assim, ela criou vocabulários específico de, de culinária, então ela, cada grupo de alunos escolheu um vocabulário desse. Então, por exemplo, alguns vídeos que ela apresentou para nós na, durante né, o período, é o aluno ensinando, ó, se você vai viajar para os Estados Unidos, vou, o que, que você precisa? O então, é um vocabulário de viagem, aí falando sobre alguns alimentos, né, em inglês, aí o aluno fazendo o vídeo, então ela fez isso aí, eles, eles usaram a própria câmera do celular e a interação era feita no WhatsApp, então os alunos faziam essa gravação, os trabalhos foram em grupo e depois eles enviavam para a professora no WhatsApp, então ela olhava para ver se a pronúncia estava correta, se, se a, as palavras que os alunos utilizaram, porque os alunos fizeram como um trabalho, né? inclusive, substituir uma nota lá, não teve prova, esse vídeo que eles fizeram foi um trabalho. Então, é, enviar para a professora, para ela olhar, então, dependendo da situação, eles faziam uma refilmagem, eram vídeos curtos, de até três minutos, então, não era uma coisa muito extensa, eram microvídeos, né, então, ela utilizou essa proposta aí, aonde os alunos ensinavam. Então, depois teve toda uma apresentação desses vídeos para a sala, aonde ela propôs sim, que os próprios alunos desenvolvessem esse vocabulário. Então, ela usou o WhatsApp e a câmera do celular. Ela tinha a proposta de fazer um canal no YouTube, mas até o final da atividade que a gente propôs, ela não tinha feito, mas ela tinha outra proposta também. Aí nós temos uma outra situação também, é, que, é, essa aqui primeira da inglesa foi em 2016, que a professora fez. Essa é, situação 2, que foi o uso do Edmodo para a produção de textos dissertativos, foi em 2018 que a professora fez, ela é professora de língua portuguesa do nono ano, então ela precisava é, promover a produção de textos dissertativos, então o que, que ela quis fazer? Ela é, usou esse aplicativo Edmodo, onde ela enviava vários textos a sabe, para produzir um texto, fazer uma redação, a gente precisa ter esse embasamento, aonde ela compartilhou vários links, ela e os alunos, e eles discutiram interagiram nessa plataforma, para eles poderem depois escrever os textos. Então, ela fez, é, ela usou vários temas, né, violência, redes sociais, ela, ela usou vários temas aí, que era para as redações, depois ela escolheu, um, alguns textos e ela produziu um e-book, né, então nesse e-book ela mostra é, alguns, alguns textos que foram selecionados, que foram os melhores ali, ela fez uma seleção dos textos e colocou nesse e-book, inclusive é uma professora, assim, que ela faz uma, um trabalho em língua portuguesa, que no final do ano ela faz um, um sarau literário, onde ela apresenta poemas, né, e produções de textos dos alunos, então essa atividade aí é, complementou todo esse trabalho da professora. Aí nós temos uma outra situação também. Essa aqui é o um aluno de um professor de sociologia. Ele fez uma sequência didática gamificada. Então, é um professor de sociologia, terceiro ano do ensino médio. Então, ele quis trabalhar os clássicos da sociologia e ele trabalhou alguns aplicativos, leitor de QR Code, é, que ele fez alguns desafios, né? Até vou mostrar aqui o Plickers. E o Kahoot, então aqui até ele me autorizou a colocar umas fotos, ó, ele colocou essa aqui, mandou essa aqui, que é o uso do do leitor de QR Code, ele fez é assim, ele, ele separou o grupo em esses classes da sociologia, né? São vários autores, e ele separou cada grupo, é, representava um desses clássicos da sociologia. E depois ele fez algumas dinâmicas aonde ele gamificou tudo isso, então ele fez essa do QR Code, depois ele fez do Kahoot, ele fez vários exemplos de atividades, cada aula, ao longo dessa sequência didática de quatro aulas, ele foi explorando esses aplicativos aí. Aí tem esse aqui também, ó. Eles usando o Kahoot, ó, aqui ele, ele colocou a foto do note dele e depois ele colocou um aluno. Aqui os alunos usaram o Kahoot na sala de aula, na, no laboratório de informática da escola. Então é bem interessante também mostrar que você pode usar tanto no computador quanto no celular. Né? É uma proposta bem interessante. Aí tem esse outro exemplo aqui também, que o professor fez uma sequência de atividades no Padlet, que também é professor de sociologia do ensino médio, e o conteúdo que ele trabalhou foi consumo, consumismo e meio ambiente, e até ele mandou para mim aqui o, o print ó, da tela, aqui do notebook dele, onde ele coloca uma sequência, de até aqui que ele usou o o TikTok, que os alunos gostaram porque ele trabalhou a questão do lixo eletrônico, né, com os alunos, então, se assim, ele conhece um ecoponto, aonde que tem lixo, é, lugares para lixo reciclável, e aí tem um um dos vídeos que foi produzido, ele, ele conseguiu selecionar um, uma pessoa que estava mostrando como que acontecia esse processo lá na cidade onde eles moravam, então ele utilizou esse vídeo aí, então aqui tem da o print da tela do notebook aqui no celular. Então, é, uma, é um. Inclusive, eu já utilizei bastante esse aplicativo aqui com os alunos, né? Então, assim, é bem interessante. Você consegue é, colocar ali o, os cartões, né? Depois, os alunos podem comentar. Então, eu já fiz várias atividades, é bem interessante. Aí, você pode colocar o fundo aqui de acordo com. O, o seu interesse, ele colocou um mapa aqui e tal, mas você pode escolher o fundo, é, uma, é um exemplo bem legal de aplicativo que também promove essa interação. Tem, eu já vi um, um que a professora fez aqui também, na pandemia, que ela fez o, os alunos assim, o meu, os meus talentos, aí, cada aluno, aí ela fez também no Padlet, e aí ela colocou assim, a, cada aluno colocava ali uma foto ou um vídeo mostrando alguma habilidade. Então, de a gente fazendo comida, fazendo artesanato, e etc. Então, ela colocou desenhos, e ela colocou e ficou muito legal também. Foi uma forma assim, de interação com os alunos durante a pandemia. E aqui nós temos também, para saber de vocês, né, que, se vocês já utilizaram dispositivos móveis ou algum aplicativo em sua prática docente. Então, conta para nós como é que foi a sua experiência, se você já, já se arriscou a usar algum desses aí que a gente colocou, ou tem algum diferente, então coloca no chat como é que você usou para a gente conhecer a sua experiência. Eu já tive uma experiência, professora Célia, com o Quizzes, né? Que foi apresentado aí. A, o Quizzes é uma ferramenta muito bacana, né? Ele, ele é muito semelhante ao Kahoot permite a criação de questionários, né? a gente pode utilizar aí de forma síncrona e assíncrona. E uma coisa que eu percebi foi o engajamento dos alunos, né? Porque eu costumava fazer essas, esses jogos, eu informava com uma aula de antecedência. Então, os estudantes estavam sempre tentando permanecer preparados para a aula seguinte eles participarem do quizzes com um bom desempenho, né? E o que é mais legal é que o Quizzes, ele, ele cria avatares né, com bichinhos e os alunos vão vendo à medida que vão marcando, podem acompanhar os gráficos das respostas, né? E a pontuação, o aluno marca ponto por ser o mais rápido e também por ter respondido corretamente a questão, né? Então, a, a, quem marca mais rápido e corretamente tem uma pontuação maior, então tem, avalia também a questão da velocidade, mas tudo isso é configurável na ferramenta, né? E uma das coisas mais interessantes nesses jogos, principalmente, que a gente tenta trazer para dentro do contexto da sala de aula, é que além da gente poder usar dentro do próprio celular, ele promove um clima de descontração de na turma muito interessante, né? Todo mundo começa a brincar, a se divertir, de fato, com a, as questões, com... e você consegue, inclusive, animar os feedbacks, né? fazer brincadeiras, colocar vídeos engraçados, né? Então, isso é muito legal, são ferramentas alternativas e que, e que acabam promovendo aí um, um clima bem descontraído né, durante as aulas. Né? Muito bacana. Né? E qual é a vantagem que você viu com relação a esse do Kahoot? Porque o Kahoot é mais assim, famoso, né? as pessoas relatam mais. Qual que é, é. assim a. Eu usei o Kahoot durante algum tempo. Todas essas ferramentas, elas costumam evoluir num curto período de tempo, né? As pessoas começam a utilizar e enviar sugestões para os autores e eles começam a incorporar aqui. Uma das diferenças que eu percebi quando eu usei o Kahoot e passei a usar o Quizzes é que o Quizzes, por exemplo, ele permite que você crie uma sequência de slides, como se fosse uma aula, e no meio desses slides você consegue colocar interações, questões... Né? Então, é, você consegue elaborar quase que um, um, todo um, um planejamento de uma aula inteira interativa com a turma, né? Ah, então, é, essa era uma das diferenças. Pode já ter acontecido do Kahoot ter incorporado algumas dessas funcionalidades também, né? Mas eu lembro que na ocasião o Kahoot, ele, ele acabava sendo mais, mais restrito, né? É, do que o, o Quiz, né? E também, assim, existem diferenças, né? Às vezes, algumas ferramentas ou outras, tem ferramentas que, para você ter acesso a alguns recursos, você precisa ter a versão paga. Tem ferramentas que você tem acesso a alguns recursos que você não tem na outra, mas numa versão gratuita, né? Então, tudo depende né, também de você explorar um pouco quais são essas ferramentas. E, e às vezes, dependendo da, da, das funcionalidades que você descobre, é, compensa, às vezes, você até comprar, porque algumas dessas ferramentas têm uma licença bem baratinha, né? E você consegue usar de, por longos períodos de tempo aí com a sua turma dentro de contextos e disciplinas, né? Eu ensino programação, então, por exemplo, eu, eu tenho uma ferramenta que, que você consegue submeter soluções de programa, pequenos programas, né? por aplicativos e, e o programa autoavalia sua solução submetida diz quanto se você cometeu erro, se você conseguiu acertar a questão então todo esse processo acaba promovendo aí dentro da turma algo que para eles acaba sendo uma novidade né e, e quebra um pouco daquela uh, daquele funcionamento padrão de uma sala de aula né? então isso é muito interessante é, assim, quando a gente vai pensar no aplicativo, tem que pensar também no na, na, aluno que vai usar, né? Então, por isso tem que conhecer o perfil. Tem lugares que você sabe que o aluno pode ter um pago e tal, né? Mas tem lugares que não dá para ele comprar, pagar assinatura e tal. Então, assim, tem que pensar também. Ó, se eu caúte, eu não consigo pagar, mas eu tenho uma funcionalidade que dá para usar... Gratuito, então eu vou tentar usar essa versão aqui, porque a gente sabe que é complicado. E outro ponto também que eu não falei é sempre procurar em assim, português, porque nem todo mundo domina inglês, porque muitos desses aplicativos ele tem a versão em inglês, tem alguns que não tem nem português, não tem nem como você mudar a versão. Então é importante também assim sempre procurar é, ser de acordo com as características dos nossos alunos, porque senão a gente corre o risco de colocar uma ferramenta muito fora da realidade, aí já é assim, já há uma certa assim. É, desconfiança, né, de ai, ah, eu vou usar, será que eu vou dar conta, né, um receio, porque falta mesmo essa formação, é. falta mesmo, assim, as pessoas é, conhecerem mais os aplicativos, então é importante a gente sempre procurar, assim, ver também se o nosso aluno Vai ter acesso a esses aplicativos, você vai ter internet e tal. O interessante, né? Uma coisa que seria muito importante a nível assim, de políticas, é uma internet boa nas escolas, né? Que se você tiver uma internet boa na escola, você pode aproveitar esse grande número de pessoas que têm tido acesso a um aparelho, né? A gente vê que talvez até incentive outras pessoas a a comprarem, né, então isso é importante, ter acesso à internet gratuita, né, na escola, na universidade, isso é muito Exatamente. importante, né, é. porque senão a gente... É... Posso ampliar as possibilidades, As né? possibilidades dos o... alunos terem acesso, porque, assim, existe, existiram e ainda existem alguns programas, assim, de fornecer o equipamento, a gente sabe que às vezes, o equipamento que é fornecido, ele é tão, assim fraco, às vezes é obsoleto, né, então é importante, assim, incentivar também que o aluno é, use o seu aparelho, né, e, e não somente restringir, ah, se não tiver internet da escola, eu não uso, olha, gente, vamos fazer no fim de semana, eu já tive atividades que eles, nem todo mundo tinha um aparelho tal, ficava com vergonha até do aparelho, fazia em dupla, fazia em grupo, porque aí é o que tem um aparelho melhor, com a câmera melhor, pode gravar, pode fazer tal coisa. Então, assim, dá, não precisa também deixar o aluno sozinho para se virar. Fazer um grupo de alunos, ou aquele que tem um aparelho melhor, que consegue fazer coisa, né? A internet melhor. É e, assim, não ficar limitado só ao espaço. Inclusive, tem uma experiência: esse professor aqui que usou o Padlet ele também tinha colocado, é de usar o Kahoot, mas aí ele colocou a atividade, e aí quando foi conectar, a internet não comportou. Aí ele falou assim, olha, professor, eu tive que cancelar a atividade, porque fomos conectar e ninguém conseguia navegar, então tem que ver também se a internet da escola comporta, né? Isso, é, e algumas dessas ferramentas, elas nos dão a alternativa também de realizar muitas vezes a atividade de forma offline, né? então, o próprio Kahoot, o Quizzes, permite, por exemplo, que você imprima ou gere arquivos PDF dos questionários que você cria, então, eventualmente, deu algum problema, porque isso a gente está sujeito, né? Há uma queda da, da conexão, alguma coisa nesse sentido, você pode apresentar alternativas também para os estudantes. Obviamente, foge um pouco do planejamento, do uso do dispositivo, né? Mas, eventualmente, a gente pode ter alguns probleminhas, né? Afinal de contas, por serem máquinas, né, dispositivos, eles dependem, às vezes, né, de conexões, de energia né, e tudo mais. Né? Então... E, às vezes, o aparelho do aluno não é tão bom, então, às vezes, não Exatamente. vai rodar direito. Então, tem todos esses detalhes que a gente tem que ficar de olho. Né? Mas é o importante é assim, a gente se arriscar né, para fazer algumas propostas, aí até tomar uma confiança maior, porque, às vezes, a gente fica com medo de começar. Depois que a gente começa e vê, olha... Deu errado aqui, mas aqui também deu certo. Então, a gente pode, né? Exatamente. Ver... O professor tem que estar sempre atento, né? Atento então, a... a corrigir essas... aquilo que deu errado na primeira vez e vai, assim, até você conseguir introduzir essas tecnologias. Porque, assim, Exatamente. a gente fala em tecnologia móvel hoje, mas, assim, alguns autores, desde, desde 2010, já colocavam essa ideia de aprendizagem móvel, de dispositivo móvel na sala de aula. E a gente está discutindo isso hoje. E tem gente que ainda não usou. Então, por isso que é importante a gente conhecer e saber que é possível a gente utilizar. Esses exemplos que eu dei aqui são alguns de atividades que realmente eles fizeram, né? Até alguns que eu não pedi autorização para colocar a imagem, não pus, então, né? Mas tem várias situações que a gente vê, inclusive até reportagens na internet, algumas revistas especializadas, que elas mostram essas experiências bem-sucedidas com relação ao uso desses aplicativos na educação. Então aqui para a gente finalizar né, a nossa, nossa aula de hoje, então eu convido vocês a, a conhecerem os aplicativos, os dispositivos esses potenciais do dispositivo móvel na educação, né? Como que você pode inserir? Quais tipos que podem ser adequados? Né? Que é muito importante assim você pensar só professor de matemática. Então, quais que eu posso utilizar na aula de matemática, com o perfil dos meus alunos, né? Como que eu posso utilizar isso aí para potencializar a aprendizagem, para expandir, né? Um ponto muito importante do esforço de um é você expandir a, o, o ensino e a aprendizagem para fora da, da escola, né? Porque eles podem aprender em qualquer lugar com essa questão da ubiquidade. Então, isso é muito importante. Então, fica o convite, né? Para vocês explorarem, conhecerem e... Vamos tentar colocar isso em prática, na nossa prática pedagógica. Então, aqui, gente, tem as minhas referências, depois se vocês quiserem consultar, depois tem o meu contato, tá? Se alguém tiver interesse em conversar sobre algum assunto. E eu agradeço muito o convite de participar dessa aula hoje, né? É um tema muito interessante que a gente tem que aprender cada vez mais. Muito obrigada, professor. Professora Célia. É, nós é que agradecemos, né, a gente agradece aí a sua participação, né, foi um momento muito rico e muito importante, né, de, de aprendizagem, todas as experiências que foram apresentadas, todos os conteúdos, os conceitos, os fundamentos, né, pedagógicos aí, é, aquecem aí o nosso coração e também se transformam em fonte de inspiração para cada uma das pessoas que está participando aí, né, e está assistindo a nossa, a nossa transmissão. Então, é, eu vou deixar aqui, né, é, é, o espaço para que você possa dizer alguma coisa, se despedir aí aos colegas, né, que, que a sua apresentação possa inspirá-los aí na busca, né, de alternativas de uso desses dispositivos tão importantes, né, e tão, tão popularizados, né, na nossa sociedade, de forma efetiva para a formação dos nossos estudantes, né, dos nossos alunos, né, de forma geral. Muito obrigada pelo convite em, em participar dessa aula, eu acho muito importante a gente sempre discutir esses temas, né, foi um tema que eu pesquisei em 2016, né, e que havia, a gente percebeu, assim, que havia, assim, Poucas iniciativas voltadas para as tecnologias móveis na sala de aula. E quando chegou a pandemia, muitas pessoas utilizaram efetivamente esses dispositivos para as mais variadas funções. E a gente percebeu também que na educação houve esse aumento de pessoas usando o dispositivo móvel. Então, é importante a gente pensar assim que já houve um processo de aprendizado, né, a duras penas, mas infelizmente nós tivemos que passar por isso e que a gente hoje pode, né, se arriscar a inserir isso na nossa prática. Então, fica o convite para vocês conhecerem... É vários aplicativos que estão disponíveis aí, nós temos várias experiências, inclusive no módulo, né, nós temos ali, colocamos vários exemplos de plataformas, de dispositivos que vocês podem utilizar na sala de aula, e o importante, assim, é começar, a primeira vez que você fizer, talvez não tenha tanta segurança, mas depois que você começa, você vai percebendo que há esse engajamento dos alunos, que há um interesse, e que é possível também você é, promover situações pedagógicas envolvendo esses parede então muito obrigado professor então é, professora Célia nós estamos finalizando né e eu quero agradecer a sua participação e a de todos né que nesse momento assistem aí o nosso diálogo e o nosso momento de aprendizagem né e eu quero convidar a todos né para visitarem o nosso site né, www.lab as questões, as perguntas podem ser também é, passadas no nosso AVO, né? E aproveitando, até complementando o que a professora Célia já nos, nos mostrou, né? A gente vai ter esse material disponível lá no nosso ambiente virtual. Se vocês observarem, a gente tem aqui a, uma tabela periódica, né? De aplicativos, né? que a gente pode utilizar, e você passando o mouse, né, nesse link vai estar disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem, você passando o mouse, você tem o nome do aplicativo, e clicando, né, sobre ele, você tem alguns detalhes aqui sobre como acessar o aplicativo, qual é a funcionalidade dele, né, então, alguns aplicativos a professora Célia nos apresentou, né, então, a gente tem aí a possibilidade de, de utilizar, né? E conhecer um pouquinho os aplicativos, até classificados aqui, né? Por tipo, né? Por, por categoria. Algum, os verdinhos são para gestão de aprendizagem, os amarelinhos aqui para ensino de programação, os vermelhinhos para criação de conteúdos, os azul, azuis clarinhos aqui, avaliação, gamificação e criatividade, né? E os roxinhos aqui para interação síncrona. Então, a gente tem várias categorias, né? E a gente pode explorar, como disse a professora Célia, esses aplicativos, descobrir as suas funcionalidades, entender né, como é que eles funcionam, né? Então, fica aí a dica, né? E lá você encontra, no nosso ambiente virtual também, você encontra links, para seguir as nossas mídias sociais, ficar por dentro de todas as ações do projeto. Né? Então, compartilhe as nossas ações com as suas redes de contato, com os seus colegas, para que possamos chegar ao maior número possível de profissionais da educação que possam se interessar pelas formações e se tornarem multiplicadores de conhecimento e de boas práticas, como as que foram apresentadas hoje pela professora Célia, né E se você tiver qualquer dúvida sobre o projeto, ou sobre os cursos de formação, também pode nos enviar um e-mail né, para o labnova.ufms.br. Né, então, nesse, por esse e-mail, a gente pode entrar em contato com você esclarecer suas dúvidas, né, e também, por meio do nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, os nossos fóruns, você pode enviar as suas perguntas, os seus questionamentos lá, à professora Célia e a todos que estiverem acompanhando aí o nosso ambiente virtual. Né? Então, muito obrigado a todos, foi um prazer tê-los conosco e até né, a nossa próxima aula. Um abraço.